Olá amigos e amigas do canal Negação Radical de Tudo, então hoje voltamos aqui a ler e comentar o nosso artigo atual Angústia do Capitalismo, do André Neves, estamos é, aqui no meio de uma polêmica né, entre alguns autores, que cunharam o termo capitalismo, tecnofeudalismo, enfim, e um autor que diz que o capitalismo é o mesmo, apesar de algumas mudanças, continua sendo aquele velho capitalismo de extração de mais-valia, na verdade, e o André já se colocou numa posição fora, numa posição crítica a essas duas posições, que okay? foi o que a gente viu até agora, né? Então, vamos continuar a leitura aqui. É, estamos, então, nessa parte aqui, né? Contudo, apesar de tanta angústia, é preciso aquecer que promessas grandiosas não faltam, mesmo queivadas de desconfianças e insucessos. Por exemplo, o astrofísico e professor britânico Martin Rees escreveu, ainda no início desse século, um livro alertando sobre os perigos de um desastre ambiental para o futuro da humanidade. Apesar de serem alertas muito importantes, o livro também desvela a crença desse humanista convicto nas potencialidades quase divinas da raça humana. Não por acaso, bem no final do livro ele se pergunta o cosmos, abre aspas, né? o cosmos mais amplo tem um futuro potencial que poderia ser definido como infinito. Mas serão estas vastas extensões de tempo preenchidas com vida? Ou ficarão vazias como os primeiros mares estéreis da Terra? A escolha pode depender de nós neste século. Nessa perspectiva, se a vida não se extinguir no planeta Terra, especialmente por ação humana, Reis parece corroborar com a ideia de que o ser humano pode, e deve, fazer todos os esforços possíveis para colonizar o espaço. Mas esse entendimento é, em essência, ambíguo, para não dizer contraditório, pois como ele mesmo escreve no livro, o custo dessa exploração galáctica para o planeta, por assim dizer, também pode ser fatal para a vida na Terra. De fato, um simples erro de cálculo, caso o ser humano consiga conhecimento suficiente para tal empreitada, pode simplesmente explodir o globo terrestre. Uau! Bom, então aqui nós temos né, um exercício de futurologia do passado, que esse astrofísico, né, segundo o nosso autor aqui, o André, escreveu um livro no começo do século XXI, no início desse século, né, no começo do século XXI, alertando sobre as possibilidades da extinção na vida da, da vida na Terra. Bom, não sou especialista nisso, o canal também não se propõe a discutir esses temas, mas a gente sabe que... Uh, extinção da vida na Terra, acho que ela deve ser colocada como uma possibilidade. Aliás, já houve várias extinções da vida no planeta Terra, seguidas vezes. Claro que por fenômenos geológicos, e a dúvida é, será que os próprios seres humanos poderiam extinguir a vida na Terra? Acho que sim, mas eu acho que não caminha para esse lado, né? Eu acho que caminha que se houver mesmo uh, uma possibilidade de extinção na vida da Terra, as elites desse planeta, as famílias, os conglomerados, as pessoas, elas vão fazer de tudo para se salvar e que se dane o resto, né? Aliás, acho que talvez já tenha um processo desse tipo em curso aí, passando pelas nossas costas. Mas também não acho que seja um processo de co colonizar outros planetas, como diz lá o... Né, faz parecer o Elon Musk, né? Acho que não se trata de nada disso, colonizar outros planetas, não. Isso aí é mais uma uma proposta especulativa para gerar negócios imediatos, né? O Elon Musk acho que não está nem um pouco preocupado se ele vai chegar ou não em Marte. É que no, no atual capitalismo você precisa colocar ideias, por, por mais estapafúrdias que elas sejam, e essas ideias de futuro geram negócios no presente. É o capitalismo especulativo, né? Enfim, vamos seguir aqui. Não surpreende, portanto que o capitalismo, angustiado, esteja a se apegar ao que sempre enxergou como sua tábua de salvação, nos momentos de encruzilhada, a guerra. Como o cenário que Rhys descreveu ainda parece bem distante, resta ao grande capital um conflito bélico de grandes proporções, grandes proporções para tentar sair da sinuca de bico que a mutação digital vem ocasionando na vida cotidiana de todos, todas. Isso sem olvidar a possibilidade dessa mutação fugir do controle do capital, o que parece, com efeito, estar a se confirmar. É por isso que o filósofo alemão Jürgen Habermas se mostra tão desesperado num artigo recente sobre a guerra no leste europeu, ao aceitar a alternativa de compromissos toleráveis, Habermas parece antever o espectro que rondou as duas guerras mundiais anteriores, onde o sonambulismo dos principais atores daquela época quase levou o mundo ao colapso. Não obstante sua total condenação aos horrores desse conflito, Habermas é pragmático o suficiente para entender que não haverá vencedores e vencidos, logo pleiteia a o fim da guerra, mesmo que isso implique em, como diz, salvar a pele de ambos os lados <risos> bom, essa guerra do leste europeu, do Habermas eu acredito que ele deva estar falando da guerra da Ucrânia né? é, bom se as elites acho que é uma, uma análise interessante aqui que o André faz né? se as elites estão bem longe de colonizar o espaço eu também acho né e não tenho nenhuma certeza para dizer isso, eu acho que mais viável, mais possível, mais real, seria uma saída pela guerra. Uma guerra de extermínio em massa, é, de grandes proporções, é, exterminar grande parte da, da humanidade, é, uma guerra de destruição criativa, enfim. Mas não sei, eu acho que isso também não está muito na perspectiva, não. Eu acho que a guerra da Ucrânia, e aqui a minha teoria da conspiração, é um acerto, é, é um combinado, né, uma jogadinha ensaiada entre os diversos pedaços do imperialismo mundial, é, pra, pra, tomando a Ucrânia como um palco dessa guerra. Né, é um, um jogo combinado aí entre Rússia e Ocidente, e cada um desempenha um papel para alavancar os lucros ou os negócios em geral. Então, os russos estão encarregados de destruir e saquear uma parte da Ucrânia. Aí nós temos uh, sócios menores, como por exemplo os turcos, né, interessados nesse saque também, das riquezas materiais e agrícolas. E depois vem os americanos para reconstruir né, aquilo que eles são especialistas. Né? Eles vão lá, fomentam a destruição, depois eles vão lá e reconstroem. E essa reconstrução gera dívidas enormes, é, dependências gigantescas, eternas, né? Então, acho que é um combinado da guerra aí. E que eu acho que não tem proporções de se tornar um conflito mundial. Bom, seguindo aqui, apesar de louvável a atitude de Habermas, ele deixou de lado justamente o ponto fundamental desse conflito que estamos a esclarecer a mutação do capital para além do predomínio de forças entre as nações, algo muito óbvio, está a capacidade do vencedor de gerenciar o avanço tecnológico de acordo com o seu interesse nesse sentido, não se trata mais de quantos mercados o capitalismo continuará explorando ou desenvolvendo, nem dos novos que porventura possa agregar como a nova criatura ultraliberal digital Frankenstein matou seu criador assim como esse ex -Frankstein. o capitalismo industrial matou seu antigo criador, a saber, o mercantilismo de monstros em monstros o sistema de expropriação e apropriação do grande capital internacional parece ter chegado na encruzilhada de um novo alvorecer, de um tipo de transhumanismo que começou lá atrás, com as primeiras máquinas a vapor de fato, com várias décadas de atraso o capitalismo totalitário de George Orwell e Aldous Huxley vem imperando desde o início do século 21, porém com rompagem mais parecida com a apresentada pela série Altered Carbon da Netflix já me falaram que essa série é muito boa e eu não assisti, mas eu acho que o que o autor, o André, ele está colocando uma hipótese aqui que eu acho bem bacana interessante, concordo com ele uma mutação do capitalismo necessária, né então, o capitalismo vai se adequando é, para continuar a sua plataforma de acumulação, seja na chamada economia real, extração de mais-valia, seja na chamada economia especulativa. Mas talvez a novidade desse capitalismo especulativo seja a intensificação do controle total, né, daquilo que o pessoal chama de biopolítica. Acho bem interessante, né? Eu gosto muito desse tema dos controles biopolíticos. É, acho que dá pra gente... Ele fala aqui do, do George Orwell e do Huxley na literatura Mas eu acho que é interessante a gente voltar pro Foucault, pro Deleuze e Guattari né? Que bateram muito fortemente nessa tecla da sociedade disciplinar e da sociedade do controle E olha que eles não viram a internet e as redes sociais né? Eles só chegaram a ver televisão, rádio, jornal né? Se eles vissem os mecanismos de controle biopolítico hoje em dia, eles assustariam mas eu acho que sim, acho que tem uma ligação desse novo capitalismo com instrumentos de controle biopolítico muito mais potentes. E o pior, né? As pessoas querem isso. As pessoas querem isso. As pessoas, em nome das, de uma falsa sensação de segurança, ou em nome de uma real sensação de segurança, mas de uma falsa segurança, as pessoas querem cada vez mais serem controladas, né? Seguindo, trata-se mais de uma mutação conjunta entre máquina-mercado e humano que só vingará se realmente o animal humano conseguir escapar do seu casulo terrestre, pois, como bem frisou Riz, os recursos da Terra estarão quase esgotados quando e se conseguirmos esse feito. O que restará para os desafortunados que aqui ficarem, relegados a meros sobreviventes num mundo sem vida pulsante, pode ser uma espécie de apocalipse zumbi, como na série The Walking Dead. Ao procurar incessantemente alternativas para aumentar as capacidades intelectuais físicas e psicológicas humanas para superar suas limitações fundamentais e impedir a erradicação do sofrimento causado por doenças e obtenção da humanidade aos efeitos do tempo, como o envelhecimento e a morte, e a capacidade de se transformar em diferentes seres com habilidades altamente expandidas a partir da condição natural, esse único animal dotado de consciência até prova em contrário, tem usado as forças poderosas do mercado, ainda que na maior parte do tempo inconscientemente, para transcender a si mesmo, como indicou o biólogo Julian Huxley, considerado o fundador do transhumanismo. <risos> então vamos aqui a citação do Julian Huxley, né? fundador do transumanismo. Hein? Abre aspas para o Huxley até agora, a vida humana tem sido geralmente, como Hobbes descreveu, desagradável, brutal e curta. A grande maioria dos seres humanos, se ainda não tenham morrido jovens, são atingidos com a miséria. Podemos justificadamente manter a crença de que existem estas terras de possibilidade, e que as atuais limitações e frustrações miseráveis de nossa existência podem ser em grande medida superadas. A espécie humana superada pode, se o desejar, transcender a si mesmo, não apenas esporadicamente. Um indivíduo aqui, de uma maneira, um indivíduo lá, de outra maneira, mas em sua totalidade como humanidade. Nossa, hein? Assustei agora. É... Nós vamos transcender como humanidade. Será que isso já não aconteceu? Né? Eu fico pensando muito nisso, né? Será que a humanidade não era completamente diferente há séculos, milênios atrás em outras partes do mundo? Será que os europeus, quando chegaram aqui na América, por exemplo, uh, não encontraram seres humanos completamente diferentes daquilo que eles imaginavam e vice-versa? Ou daqueles, daquilo que eles entendiam como um ser humano? Né? Eu acho que a humanidade já transcendeu, por isso que eu acho que essa história liberal, né? de que os humanos, a humanidade sempre trabalhou, sempre fez comércio, sempre trocou, sempre, é uma balela, né? Eu acho que nós tínhamos humanidades completamente diferentes. Bom, se a gente, não... se a gente pensar nos primeiros, <coughs> nossos primeiros ancestrais, os hominídeos, né? É uma humanidade completamente diferente, ela já transcendeu, né? Em algum momento. Agora, o que é essa nova transcendência aí que o Julian Huxley tá propondo? Será que é aquilo que os, os malucos lá do Vale do Silício ficam imaginando? Que a inteligência artificial vai um dia despertar com consciência humana? Com sentimentos, emoções, sensações, ela vai acordar e vai sair trocando uma ideia, falando, dirigindo, namorando, fazendo planos de vida, enfim. Será que é esse tipo de transcendência ou é daí pra pior? Sei lá. Seguindo aqui, né? Ainda assim, enquanto esse casamento entre a política e o mercado não resultar concretamente no Big Brother Or Orwelliano Mundial, resta-nos uma esperança. Pessoalmente, faço parte do grupo pessimista, entre aspas, eu também, <risos> que entende já termos ultrapassado o limite do retorno para uma vida sustentável no nosso planeta. Com efeito, não faltam evidências pipocando em artigos sérios de intelectuais a esse respeito, mas também não compactuo com a tese derrotista de uma minoria que já entregou os pontos sem lutar. Eu também. Se outra razão não tiver, esta tese vem bem a calhar aos detentores do grande capital digital na consumação do projeto final de abandono do que restar nessas paragens. Nossa, é o conformismo total 100%. Aliás, o capitalismo se alimenta do conformismo, né? Não há saída, não há o que fazer, o mundo foi sempre assim, a humanidade sempre foi assim, essas coisas sempre existiram. É uma das principais ideologias burguesas, né? Vamos seguir aqui. Nesse ponto, a real angústia do capital está em que condições chegará ao final dessa mutação. Se conseguir manter um exército de alienados zumbis suficiente para consumir os recursos terrestres, seja de maneira mais acelerada em momentos de guerra, seja de forma mais cadenciada em tempos de puro espetáculo, sem interromper as cadeias de transformação do ser humano no estágio mais próximo possível do homo deus, então o capitalismo terá realizado a profecia do homem-máquina lá atrás de Marx. Se não conseguir manter estruturada minimamente uma sociedade dividida, cada vez mais feroz, em classes bem antagônicas quanto ao resultado final dessa expropriação e apropriação do capital, porém homogêneas na sua alienação do prazer instantâneo de produzir e consumir bens descartáveis, aí o sistema reprodutor de mercadorias infinitas corre o risco de, por assim dizer, chegar a um vale-tudo. Um salve-se quem puder, que porém em risco o projeto de vida intergaláctico daqueles que realmente importam para ele, os donos do poder. Será, então? Eu acho que ele coloca muitos pontos interessantes, né? Mas ele tá bem antenado nessa questão de como as pessoas estão distantes hoje em dia, né? Como é difícil... Principalmente para as gerações mais jovens entrarem em contato. Eles nem querem né, entrar em contato uns com os outros. Estou totalmente distantes, mas ao mesmo tempo como ele coloca aqui. Né? Todos eles direcionados para um mesmo fim. Que é o acúmulo de prazeres instantâneos. Micro prazeres, né? os likes da internet. Todos eles com o mesmo objetivo. E ao mesmo tempo, todos eles uns de costas para os outros. Né? Hum... Uh... Enfim, há várias séries, filmes atuais, recentes, antigos, que falam dessa coisa do colapso da Terra, né, do que pode acontecer, do que vai acontecer, eu gosto muito do Blade Runner, um dos meus filmes preferidos, e eu acho justamente acho que tá dentro dessa temática aqui, né, Ser, seres humanos, a Terra entra em colapso, fica aqui um, um resto de humanidade perdida no mundo aí, né? um mundo que só tem noite, que só chove, para aqueles que assistiram o filme, que lembram, para aqueles que não assistiram, assistam, é muito bom, então uma cidade de Los Angeles, que é noite, sempre noite, só chove, as pessoas estranhas, esquisitas, não dá para saber muito bem o que, que as pessoas estão fazendo pela cidade, mas a cidade é completamente suja, desorganizada, o caos, né? as pessoas perambulando, e quem pôde, pulou fora. Né? Saiu fora, foi colonizar os planetas e levaram os, os androides como, como escravos, né? Bom, daí pra frente é spoiler, assistam um o filme. E aí o último parágrafo, meu povo, chegamos no final aqui. Assim como um vírus efetua sua mutação para sobreviver mais tempo no corpo do hospedeiro, e propiciar mais tempo de vida para ele continuar suas atualizações genéticas em busca de um equilíbrio que garanta sua permanência na natureza, vide recentemente a Covid-19 já com suas inúmeras mutações, o grande capital insetou recorrentes mutações na sua forma de sobreviver no hospedeiro humano. Apesar do equilíbrio nunca ter sido atingido, assim como na natureza, o equilíbrio viral é muito tênue, ele sobreviveu aos solavancos de guerras, revoluções e, por que não, a tempos pacíficos. Mas a angústia capitalista sugere, assim como a Covid-19, que o trem que leva a aventura humana na Terra pode estar a descarrilhar. Não é possível ter certeza de nada ainda. Porém, é possível visualizar alguns cenários. Estes, entretanto, ficarão para um futuro texto. Acabou. Bom, estamos aguardando aí o futuro texto, André, porque esse aqui foi muito bom, levantou muitas questões interessantes, né? E no final ele arremata que o grande capital é um vírus, <risos> ou tá aí, né, a sua forma de existir muito parecida com a forma de um vírus, sempre procurando um hospedeiro, né, sempre procurando um novo hospedeiro para atualizar a sua plataforma de acumulação ou cumprir o seu fim que é o mais absurdo e estúpido, né? que é transformar dinheiro em mais dinheiro, só isso. O capitalismo serve só para isso, né? transformar dinheiro em mais dinheiro, com um, um processos extremamente racionais para isso, né? uma ciência altamente desenvolvida, mas que todos eles convergem para o mesmo fim, transformar dinheiro em mais dinheiro, uma ultra racionalidade, né, técnica, digamos assim, para chegar numa ultra irracionalidade estúpida de transformar dinheiro em mais dinheiro. Bom galera, valeu, vou ficando por aqui e explorem o blog do Arlendenor Pedro, tem muitos textos legais, eu já visualizei mais um aí que eu acho que eu vou fazer esse mesmo exercício de leitura e comentário aí numa próxima. Então um abraço, obrigado e até!